Olá gente do canal do Cícero e da Madalena, nós estamos aqui diante da Catedral da Praça Central da cidade de Conceição da Aparecida, um lugar de pessoas acolhedoras, cafeicultores, toda a região aqui é voltada para o café e fiquei sabendo através de umas pessoas que eu conheci nessa minha vinda para cá, que agora também estão plantando tomates aqui na região. Haja vista que até nos pediram para mim, para Madalena, para a gente conseguir algumas roupas, sapatos, para que essas pessoas daqui da cidade, ou melhor, que estão aqui na cidade trabalhando, possam ter uma ajuda, já que a situação não está boa para ninguém. O tempo como vocês estão vendo aí, está um tempo fechado. Infelizmente, devido tempo que não está chovendo né está acontecendo isso daí aqui nós estamos na praça central da cidade eu vou descer aqui para vocês terem uma noção um lugar tranquilo como eu estou falando de aproximadamente 10 mil habitantes depois para ter certeza o certo seria dar uma olhadinha no Google para a gente saber a, a, a, quanto tem a população aqui mas eu acho que dá uns 10 mil se der habitantes. nós temos? Não sei se eu chamar isso de chafariz depois eu não saio, mas até, eu até posso chamar assim. O creio que na é de festividade é ligado aqui e quando toca a música, esses bicos jogam a água isso é o que achando. E segue-se a canção. Ali nós temos uma agência bancária. Abaixo baixo, eu sei que porque eu já vi. Temos ali, o que é difícil em uma cidade grande, nós temos ali um prédio romano. E como vocês podem observar, o pessoal aqui circula muito pouco. Não creio que seja pelo coronavírus. Eu creio que é o jeito mesmo das pessoas aqui, porque agora estão trabalhando, né? E conversando com uma das pessoas que vivem aqui no café, me disseram que já tem a apanha do café. Na praça da cidade nós temos. Se não me faz memória, esse pé aqui, que pelo jeito não é mesmo, é de um pau-brasil. Como toda a cidade do interior, reina essa calma, reina esse sossego que vocês estão vendo, né? Nós temos aqui dois lugarzinhos que a gente fica conforme o pessoal se reúne no final de semana. Certeza absoluta que eles vêm para cá, as criancinhas vêm brincar, as pessoas vêm conversar, nessa praça aqui pelo visto, é bem frequentada no tempo de festa. Uma vez eu passei aqui com a minha esposa, a Madalena, e realmente tinha uma festa aqui com carretas de som, pessoal se divertindo, e a coisa estava muito boa. Para quem gosta, é um prato cheio, como eu fala mais um outro lugar aqui. Como toda a cidade do interior, a praça parece que segue um certo padrão, né, gente? Mas a gente percebe que há mesmo uma Cândido. diferença. Assim. A gente vê que já passei aqui e estava muito mais animado. Mas devido ao que está acontecendo, fica. Sim, e hoje é segunda-feira também, é, né? o pessoal está trabalhando ainda, também tem que alguns não chegando em casa. Eu me esqueci de me falar e a Madalena fez uma boa observação. Hoje estão chegando da roça, uma um Temos aqui algumas palmeiras imperial, como vocês podem ver ali. Pronto. Pronto, eu iniciei. É, é uma lavagem. É A é verdade. Agora é a época dos anos brancos. Ele tá cigarra. Eles pegam cigarro, pegam a lagarta. Ali mesmo tem um. Ah, é uma cigarra que eu tô comendo? É. Tem uma cigarra. em casa é uma cigarra. Cheiria. e assim eu registrei um pouco do sendo escado para vocês